Vocês vão ouvir como ficou essa edição aqui para o nosso cliente. Escute aí, preste atenção para vocês entenderem como ficou essa nossa edição. Tá aí, escute aí. Vou explicar para vocês o que foi feito aqui. A pedido aqui do nosso cliente, nós colocamos aqui no começo das cantadas. No começo das cantadas já ficou logo aqui esses pialados, né? Esses machiados. Cinco boca mole, né? Cinco boca mole. E aqui foi feito assim cinco minutos de silêncio. Depois de cinco minutos de silêncio veio cinco viradas. Depois de cinco viradas, cinco minutos de silêncio e depois veio 10 boca mole né e depois das 10 boca mole né mais cinco minutos de silêncio e depois então e depois veio 10 viradas de trinca-ferro aqui e daí fica mais cinco minutos em total silêncio e volta ao início aqui das cantadas esse aqui ou essa aqui foi a nossa edição eu sempre aproveito e conheço aí o amigo que tá por aí fala para mim o teu nome de que lugar que a gente tá falando aí? E o teu plantel, quantos pássaros você tem no momento aí? Eu sou Jonathan, sou de Sumaré, São Paulo, interior de São Paulo. E no momento eu tô com dois filhotes só na encarte. Pois é, quero dizer para você que é um prazer muito grande receber você aqui. E eu quero fazer esse canto aqui para você, essa edição, né? Espero que ela venha atender aí a tua necessidade. Diga-se de passagem, esse canto aqui é um canto muito bom, né? muito apreciado aí pela maioria dos criadores. E o que foi que levou você a escolher esse canto para passar para os seus filhotes? Esse canto, na verdade, eu, eu escolhi através de um, de um conhecido. Ele me indicou que ele conseguiu encartar dois, dois filhotes com esse canto e me indicou esse canto eu resolvi passar. Começando pelo Boca Mole, você quer começar pela, pelas viradas? Qual, qual que vai ser a sua ideia? Minha ideia é pelo, pelo, pelo boca mole, né? Aqui no caso seria o, o canto de frente, né? Isso, o canto de entrada dele, né? Você vai com toda certeza ter um canto com alta qualidade aí, como é o, o, o objetivo aqui da gente. É sempre trazer para você, o cliente aí, um canto bem feito, né? Uma montagem sempre bem feita. Facilita muito a vida da gente, né? Fica a chance, a chance aumenta de cartar, né? fazer uma edição aí para você e lhe dar mais condições de você colocar esse canto no teu filhote né isso aí é fundamental dizer né Exato eu só não eu só não te procurei antes né? que eu imaginava que seria muito caro por ser, por ser uma edição né Feita em computador você é um profissional na área eu pensava que seria muito caro por isso que eu nunca eu fui atrás de repente fazendo aqui no YouTube de repente eu vi um vídeo pesquisada Olha onde eu descobri, né? É um valor simbólico mesmo, que eu, como eu costumo falar, né? É bom que não fica muito puxado na cabeça do filhote, né? É, ele é um similar, né? Exatamente, importante. Pronto, 5 minutos de intervalo. Aí agora você faz a mesma sequência, só, só o medidor. Aí coloca 10 boca mole e 10 filhadas. Fechou. Ah, entendi. Aí depois, depois dos 10 boca moles, 5 de silêncio de novo. de silêncio né, de novo, é isso. O que é que você está achando aí de você estar tá aqui na tela vendo o que eu estou fazendo aí? Não, importante que o cara acompanha o que está acontecendo, né? Importante, né? Muito, é uma coisa que você paga e depois o cara te manda sem você estar vendo o que vem, né? Quando começa aqui a sequência, vai começar aqui com os pelados, né? Você já viu, né? Os pelados que eu botei, né? Esse Sim. machiadinho aqui, ó. Ó, ó. Eu regulei eles, ó. Pronto. Aí começa o canto, ó. Pronto, aí começa. Aí vai tocar cinco desse boca mole. Aí depois vai vir para cá cinco minutos de silêncio. Aí depois de cinco minutos de silêncio vai ter cinco minutos de é, de virada. Ó. Pronto. Depois de depois de cinco dessas aqui, vai ter de novo, vai ter de novo cinco minutos. Aí vai começar 10 boca, 10 viradas. Sempre 5 de intervalo, né? 10 viradas. É Aí depois desse, desses 10 viradas aqui, ficará novamente 5 minutos e voltará aqui para o começo da cantada, entendeu? É isso que você quer mesmo? Isso, certinho. Então, fechou. Deixa eu te agradecer por você ter vindo aqui. Eu vou salvar, vou te colocar na nuvem e te mando o link para você baixar aí daqui a pouquinho. Parabéns. Tá bom? Mais uma vez aí, muito obrigado por você ter vindo aqui no meu canal. Depois eu vou publicar esse vídeo aí para você aparecer, ficar famoso aí no YouTube. Fechou? Mas é o melhor de curtir aí. Um abraço. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado você. Boa noite. Tchau, tchau.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 Coloca nos grupos que vocês participa. Você pode baixar esses arquivos facilmente, colocar aí num pendrive, colocar aí num cartão de memória e fazer o uso para ensinar o seu pássaro a cantar. Esses arquivos foram é, masterizados, foram limpos, tirados ruídos, chiados, enfim, foi feito um trabalho de edição e colocamos ele na frequência adequada, também regularizamos as alturas e as frequências das notas. É importante falar isso para vocês, para que você consiga encartar o teu pássaro com um canto de alto padrão. Esse aqui ou essa aqui foi a nossa edição, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Aproveita, deixa um joinha no nosso vídeo e também coloca nos grupos para nos ajudar aqui. Um abraço e até uma próxima edição.